E olha só, já começou bem com esse teaser aqui de Matrix vs Reactions, olha só que legal, super simples, bem assim, quem, quem entende de Matrix, quem está ligado no mundo do Matrix, vai entender o que são esses dois comprimidos aqui, essas duas pílulas. A escolha é sua e a solução é deles, olha só que legal. Bem simplão mesmo, bem simples a ver isso aqui, impressão só na parte da frente, a Warner economizando aí, mas será que eu já tava imaginando que o filme não ia agradar muito? Não sei. Vocês gostaram do Matrix, inclusive, coloquem aqui embaixo nos comentários, eu não assisti ainda. E olha só esse daqui que é uma ilustração, eu adoro esses aqui que tem ilustração junto. Olha só o colorido desse cartaz aqui de vigaristas em Hollywood, né? O nome já diz tudo, são um filmes sobre os vigaristas que moram em Hollywood. Eu acho que é isso, né, pessoal? <risos> é, brincadeiras à parte, gostei muito das cores, eu gosto quando tem esse azul e muda para baixo, para branco, eu acho muito legal. Gostei bastante dessas artes aqui, que o céu de Hollywood realmente tem esse degradê que vai do vermelho ao azul, do amarelo ao azul, enfim. Muito legal mesmo, virar a parte de trás, para vocês darem uma olhada que realmente. É um cartaz de cinema de vigaristas em Hollywood. Olha só que legal. Mais um cartaz aqui para coleção de cartazes. É uma ilustração, né? Uma ilustração. E o Tommy Jones envelheceu também, coitado. <risos> Seguindo aqui em frente, o próximo cartaz é de um filme de Woody Allen que também é um cartaz ilustrado, olha só que bonito, pessoal, que legal esse daqui, o Festival do Amor, ele também tem impressão frente e verso, alguém já assistiu esse filme, coloque aqui embaixo, nos comentários. Muito legal esse tipo de ilustração em duas dimensões, muito legal mesmo, a gente reconhece aqui alguns atores, uh, show, show de bola, adorei essa, essa arte aqui, parece realmente uma pintura, realmente é uma produção de uma pintura que eles usam para fazer o cartaz, muito legal. Eu gosto quando eles fazem isso em cartazes, que eles fogem um pouco do Photoshop e usam ilustrações. Não que Photoshop talvez tenha ajudado a colorir, enfim. O próximo aqui, pessoal, vou eu me justificar de filme brasileiro. Compro tudo que tiver ao meu alcance. Não assisti o filme ainda, não vi o filme ainda. Juntos e misturados, pessoal, lá com o nosso ex do BBB e a nossa Cacau Protássia, né? É bem engraçado, eu curto ela bastante. E, claro, eu vou assistir esse filme, claro, não nos cinemas, eu não tive a oportunidade de ver nos cinemas. Vou ver quando tiver, se for lançado em mídia física, que eu duvido muito, ou estiver no streaming, né, pessoal? Fazer o quê, né? Talvez, né, lance alguma mídia, não sei. Enfim, seguimos. Próximo filme... Também falando em cinema nacional, continua aqui com o filme nacional. <risos> aqui de Nada a Perder. É a parte 2, tá pessoal? Depois do sucesso do primeiro, que lotou umas salas de cinema, uh, brincadeiras à parte, tá aqui a segunda parte de uh, Nada a Perder, que é a história lá do Bispo Edir Macedo, lá o criador, dono da Record, e foi retratado no cinema, também. esse é o segundo filme, eu tenho o primeiro, inclusive... É, foi... Tá aqui a parte de trás, né? O verso, que é espelhado. E foi lançado pela Paris, eu tenho, inclusive, o primeiro filme. Não sei se vocês vão lançar esse segundo também, em mídia física. Continuando aqui com o filme brasileiro, eu acho, é. Pelo jeito é filme brasileiro. Outra versão... De Juntos e Misturados, pessoal, agora com os personagens mais em destaque aqui, os atores, mais em destaque, aqui de Juntos e Misturados. Cartazes todos novinhos, parece que nem foram expostos, não tem marca nenhuma de Durex nem de nada. Juntos e Enrolados, pessoal, olha só, obrigado, Banglar, o produtor. Juntos e Enrolados, né? Juntos e Misturados. Não faz muita diferença, mas vamos respeitar o nome do filme, né? enfim deu trabalho para fazer o próximo aqui vamos ver como é que é esse aqui testemunha a origem do mal eu acho que é terror ava ah esse aqui sim era uma dos que eu queria muito desde quando eu vi o cartaz na sala de cinema do Resident Evil esse aqui é do último Resident Evil muito legal esses olhos aqui que tiveram essa sacada de botar o símbolo do projeto Umbrella muito legal sem a Mila, né, pessoal? Infelizmente. É, mas enfim, nada. Uh, enfim, né? Eu sou fã da, dos filmes do Resident Evil. Tenho todos na minha coleção. Espero que seja lançado em mídia física esse daqui. Porque é ruim ficar com a coleção quebrada, né, pessoal? Vamos para o próximo aqui. Ghostbusters, pessoal. Que... Que, olha só, que homenagem que eles fizeram, não vou dar spoiler, mas quem é fã do filme vai adorar esse filme aqui. E o cartaz que ele me conseguiu é novo, novo, não tem nenhuma marca nem nada. Muito legal, recomendo. Quem tem. Quem ficou assustado, quem ficou na dúvida, ah, tem aqueles Ghostbusters que tem as meninas lá, será que esse segue é a mesma linha? Não, esse aqui não segue a mesma linha. Eu não quero dar spoiler, esse podiam... não, Não vou dar spoiler o final de vo... o final vale a pena o final uh, paga o filme inteiro digamos assim uh, desse Ghostbusters o final que deveria ser uh, na verdade o final deveria ser mais o filme entendeu será é que vocês me entendem não devia ser só no final enfim é quem viu o filme vai entender o que, que eu quero dizer com isso o próximo filme eu também tenho aqui na minha coleção uh, o filme com as músicas do Bruce Springsteen e olha só que legal esse pôster todo vermelhão aqui Azul vermelho, Estados Unidos. Olha só que legal. Música da minha vida. Muito legal esse poster aqui desse cartaz. Bem legal, já tem esse filme aqui na minha coleção. Eu acho que em é um DVD. E esse daqui uh, foi lançado também em Blu-ray e esse é o cartaz de cinema. Muito legal esse filme daqui. Não, não é o Deadpool não. Não é não muito legal coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já viram esse filme inclusive quem dúvida aqui com quem que é Vivek Calhurra é não não conheço esse cara aqui não é enfim Bollywood misturando com Hollywood né pessoal será que é isso abafa o próximo cartaz, vamos ver qual é... Ah, esse aqui que eu fiquei muito curioso depois que eu vi o trailer dele, eu não cheguei a ver ainda. Uh, Espíritos Obscuros, coloque aqui embaixo nos, nos, nos comentários se vocês já assistiram, porque é Guilhermo Del Toro, né, pessoal? Então eu confio no cara, será que é bom? Eu não cheguei a assistir ainda. Inclusive eu vi quando eu estava em cartaz, esse cartaz aqui de cinema. Muito legal, deve ser o esse menininho ali o garotinho apavorado ali olha só que legal vocês verem a parte de trás como realmente é de cinema está novinho novinho não foi nem utilizado ainda e agora vamos para o próximo e tire as crianças da sala pessoal olha só esse cartaz de a festa da salsicha Pô, não tem nem o que comentar, você já deve conhecer. Quem não viu o filme ainda, o cartaz já diz tudo. É uma comédia, uma animação. uma animação, mas não é para criança. O diálogo é totalmente adulto. Tem muita coisa com duplo sentido. A versão dublada foi adaptada pelo pessoal do, da Porta dos Fundos. E é muito, muito, muito legal. Esse filme é dirigido pelo Conrad Vernon. E tem aquele pessoal lá, James Franco, Salma Hayek, pessoal que é, que é amigo, Seth Rogen, que são amigos da vida real e fazem bastante comédia. Então, essa é uma delas, essa animação é muito legal. E eu já tenho aqui na minha coleção em DVD, muito legal. O próximo cartaz... É de Férias Frustradas, pessoal. Eu tenho toda a coleção deles em DVD e também alguns em VHS. Quase todos em VHS lá da família Griswold. Olha só que legal. Esse seria o último filme na, da, da série uh, de Férias Frustradas. Muito legal. Recomendo para vocês, inclusive, assistirem. Ah, sim. É. Esse texto geralmente eles fazem... Às vezes fazem meio tempo assim com... Acompanhando o ou oh, sei lá, eles isso, isso por... coisa de layout, enfim, não foi erro não, é assim mesmo, próximo, ah. Ah, O próximo aqui que eu tenho, olha só que legal, um pôster embaixo da chuva, mas ele tá bem sequinho, pessoal. Ah, além das montanhas, olha só que legal essa arte daqui, muito legal essa arte bacana, Bessa de Além das Montanhas, muito legal, muito brilho aqui, aqui, aqui pegou muito ceminha, aqui. Coloque aqui embaixo, nos comentários, quem assistiu esse filme, eu comprei esses cartazes, mas pelos cartazes mesmo, eu cheguei a assistir esse daqui também, ó, cartaz de cinema, ele tá a impressão no verso, também. O próximo cartaz dessa última série das compras, Uh, é de um filme de animação também. É de O Hotel Transilvânia. Esse aqui acho que é o segundo ou terceiro? Já nem lembro mais qual. <risos> acho que esse daqui... Transforma uh, Transforma -tran, -tran. é. Bem coloridaço aqui. Adoro esses tons de azul aqui. E da toda a galera aí do filme, todos os personagens aí de... Eu só assisti o primeiro filme, então estou meio por fora, nem me lembro muito da história, mas é uma animação bem legalzinha lá, da Universal, né? Acho que da... não, da Columbia. Da Columbia, olha só que legal. O da Sony. Pois é, acho que o do navio deve ser o 2, esse aqui do três. 3, enfim. Todos os personagens aqui, quem curte aí, já deve saber do que, que eu estou falando. O próximo cartaz... <risos> Também é mais para minha uh, Coleção de filmes nacionais Não assisti ainda Mas tem Cacau Protásio aqui E tem o... Ah, pena que está rasgadinho aqui, que pena Então foi usado no cinema isso aqui A Sogra é perfeita, pessoal Não assisti filme ainda Coloque aqui embaixo nos comentários para ver se vale a pena assistir esse filme Tem o Rodrigo Santana, bem lembrado E é da direção da Cris D'Amato Que fez um monte de filmes lá Uh, inclusive lá de, da, como é que é, da fada, enfim, é, ela tá fazendo bastante filme público infantil também, infanto juvenil, esse deve ser um deles. O próximo filme, o próximo cartaz, minto, é do Oscarizado, né, pessoal? Finalmente aqui na minha coleção, Adoráveis Mulheres. Eu já tinha visto esse filme, fiz um especial do Oscar, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês darem uma olhada na época desse filme que foi para o Oscar. E aqui a arte com as personagens aqui de adoráveis mulheres, que já foi feita, isso aqui é uma refilmagem, já, já foi feito lá nos anos 90, outro filme com outro elenco. E para finalizar esse vídeo, os dois últimos cartazes que tanto eu queria, namorava e nenhum cinema quis arrancar para mim. Claro que eu tô falando do Pânico, né, pessoal? O novo cartaz do novo Pânico, do último que saiu agora, que seria o Pânico 5. Olha só, esse aqui que é o mais famoso. Tava em... Geralmente, cinemas vinham os dois cartazes, né? Tinha essas duas versões aqui, uh, aqui expostas. Esse é um primeiro. Que eu tinha visto, depois eles colocaram o segundo, do Pânico, e claro, eu vou vender aqui meu pé. Eu deixei aqui em cima o especial Pânico que eu fiz aqui no canal e vocês vão curtir. Eu vou mostrar todos os cartazes dos outros filmes que eu tenho, que são de todos os filmes Pânico, e as versões em DVD em Blu-ray também, e é o que eu tenho de VHS. E o próximo cartaz, para finalizar e fechar com chave de ouro, é o cartaz oficial ali do Pânico, com todos os personagens. Finalmente, aqui na minha coleção, o cartaz do filme Pânico, parte 5, ou Pânico só, que é mais um filme do Pânico. Muito legal, novinho esse aqui, sim, tá novinho, novinho, nenhuma marca. E agora sim, eu tenho todos os cartazes de filmes,